Detalhe, detalhe importantíssimo para você colocar disco na esmerilhadeira. A rotação. Na Serra Marga, pessoal, vem marcando aqui ó, o sentido de rotação do disco e da máquina. Tá? A propaganda do disco é sempre voltada para frente, para você na Serra Marga. Na esmerilhadeira a rotação é contrária. Então você não pode pegar o disco e colocar aqui. Você tem que inverter o lado do disco. O lado que tem a, a, as descrições do disco é voltado para baixo. Você colocou aqui na serra mármore, na serra mármore, essa face é para cima. Na esmerilhadeira é o contrário. Essa face é para baixo. Encaixou perfeitamente no anel. Aí você vem com a outra peça original dela. Pravou. Pega a chavinha. Dá o um aperto. Perfeito. Pessoal, isso aqui, ó. Perfeito. Não tá folgado. Tá? Zero. Então, pessoal, já sabe. Vai colocar disco de serra mármore na esmerilhadeira? Dois fatores. Primeiro, compra a franja para uso nela do disco de serra mármore. Vai na assistência técnica da sua marca, e da sua esmerilhadeira. Eu quero aquela franja, aquele, aquela franja que tem o um anel já próprio para o disco de serra mármore. Segundo, a rotação do disco é o contrário. Na serra mármore você coloca a rotação para cima... Na esmerilhadeira o dividido de serramar e a rotação é para baixo. Para não ter nenhum acidente. Lembrando também, sempre que for usar a esmerilhadeira, a carcaça de proteção voltada para você. Você vai cortar lá, a proteção tem que estar voltada para você. Se escapar, ela te protege. Não adianta nada ter essa carcaça para frente aqui. Né? Óculos de proteção, protetor auricular. Dormiu. Beleza? Tudo isso que vocês estão vendo tem lá no Magazine Azulejista. Minha loja entra aqui embaixo. É só fazer o cotação de preços lá, comprar e sair com o abraço fazer sua obra, beleza? mais uma vez curta, compartilhe os vídeos deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria, fui!